Fala galera, beleza? Aqui é o William falando, estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco para vocês sobre as medidas de prevenção para a Covid. É, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Então galera, a gente sabe que, que o uso da máscara é muito importante, então não esqueça de usá-la. Não esqueça de, sempre que for sair de casa, for ao trabalho, for dar um rolê, passear com a família, é, use máscara, não esqueça disso. É, mantenha também o distanciamento, que é importante. É, lave sempre as mãos, quando for possível faça o uso do álcool em gel também temos que nos unir, temos que estar firmes é, temos que estar juntos para combater esse vírus se a gente cuidar de nós mesmos com certeza a gente vai estar tá cuidando também do próximo né? vai estar tá cuidando do amigo, então vamos fazer isso, vamos nos unir, vamos estar juntos para combater esse vírus que tem sido um adversário muito difícil para todos nós tá bom? esse é o meu recado, espero que possa te ajudar e que Deus abençoe a todos vocês. Valeu!